Em nossa oferta de PCs corporativos, o Prodesk 400 Mini é um equipamento que entrega grande poder e versatilidade, graças aos seus processadores Intel de décima geração, eh, podendo ser expansivo até 64 GB de memória RAM podendo inclusive ser instalado atrás de monitores de vídeo. Pesando menos de 1,5 kg e tendo apenas 3,5 cm de altura, o ProDesk 400 Mini é um equipamento ideal para utilização em ambientes corporativos, ambientes de call center, recepção de hotéis, clínicas e hospitais.